Olá, boa tarde, boa tarde aos amigos de todo o Brasil. A nossa equipe de reportagem acaba de gravar com absoluta exclusividade uma entrevista com a esposa do homem apontado como responsável pelo desaparecimento de Dona Cecília. Nós conseguimos, graças a um telespectador do Cidade Alerta, encontrar a casa do suspeito Gustavo Batata. A polícia, inclusive, recebeu informações de onde pode estar o carro de Dona Cecília. Os detalhes, depois do intervalo. Hoje, 8h55 da noite. Jesus.